Daí, gente, tem uma cosita tá aqui, ó. Tu, tu, tu, tu, tu, tu, tu. Mas eu não vou mostrar ainda. Se inscreve primeiro no canal se não é inscrita. Já curte esse vídeo, combinado? E aí a gente descobre juntas o que, que tem aqui, beleza? Estar Steyer, sejam bem-vindas ao meu canal um lugar especial para mostrar as minhas coisinhas handmade, artesanato fios, tricô, crochê e tudo mais que for manual, beleza? agora vamos descobrir o que, que será que veio nesse recebido aqui e fica até o final que eu vou precisar do teu comentário porque eu preciso tomar uma decisão importante quanto ao que tem nessa caixa combinado? vem comigo bom gente, vamos daqui, já abrir a caixa Pra não aparecer o endereço ali, tá bom? E olha isso taranana. Já vou mostrar em detalhes, tá? Novelo 1 um, Novelo 2 Deixa eu ver o que mais aqui Chazinho, adoro um chazinho E balinhas pra adoçar a vida, né gente? Muito, muito bom Vamos ao que interessa Olha isso, gente Olha isso! Ai, vou ter que tirar do pacote pra mostrar. Vamos lá. Isso aqui são novelos da Novelando, da Cláudia. Novelos artesanais. Gente, olha o que são essas cores. Essa aqui, né, vocês nem sabem porque que escolhi. Porque são as cores da minha, da minha identidade visual, né? Então não poderia deixar de fora. Então aqui tá marcado, ó. São quatro cabos, certo? Aqui tem as outras opções que a gente pode ter. A cor, número da cor, 1.200 metros e o peso. Esse fio aqui, ele é 50% algodão e 50% acrílico, certo? Tex de 268. A Cláudia faz o tamanho do novelo que vocês quiserem Então ali a partir dos mil metros vocês escolham se vocês querem maior ou menor Porque, por exemplo, às vezes vocês querem fazer uma peça muito grande E teria que juntar mais de um novelo e não fica o mesmo degradê, né? Então essa coisa de fazer mais personalizado fica bem bacana Vamos comparar com esse aqui, olha só também quatro cabos Mas esse aqui tem um adicional Que tem um... Olha isso, olha isso Lurex Pink O que é isso? Brilho, gente Temos brilho ali Vamos abrir para mostrar para vocês, né? Então assim, ó Esse aqui também é 1.200 metros Porque é pro projeto, né? Que eu vou fazer Mas vocês podem escolher a metragem Agora, deixa enquanto eu abro aqui Deixa eu dizer para vocês... Quantas cores tem no catálogo da Cláudia? Vocês sabem quantas? Chutem quantas aí. 500 opções de cores, gente. E até mais de 500, porque vocês podem ainda fazer alguma troca. É muita cor. Gente, vocês estão vendo o brilho? Olha ali o brilho. Olha que amor pra gente puxar. Olha o fio do meio. Que fofo. Gente, essa cor tá maravilhosa. Olha o fiozinho brilho aqui, ó. O fio brilho é um extra, além dos quatro cabos, tá? Então, tá aqui, ó. Ó, ele tem os quatro cabos e mais o adicional do brilho, tá? Então, ele não, não perde a, a, a espessura, certo? Vamos abrir esse outro aqui. E aí, gente, é o seguinte. Vou fazer aqui pro canal um tutorial gratuito de um chale, tá, gente? Chale, sim, vocês amam tanto, que eu, gostam tanto que eu posso chale Vou fazer um chale gratuito pra vocês, combinado? Com uma dessas duas maravilhas aqui Gente, olha esse aqui Tá aqui o miolinho também, ó Olha só, que maravilhoso E aí, gente, vocês podem, por exemplo, ah, eu quero essa cor aqui Gostei dessa cor, mas eu não quero começar pelo miolo verde, eu quero começar pelo miolo rosa. A Cláudia tem uma outra opção de novelo que é invertido, que o miolo é rosa e que a lateral é verde. Que a gente sabe que é melhor de trabalhar com o fio do miolo do que do o fio da, da, da, da borda, né? Então tem opção sim. Mesma coisa esse aqui. Gente, aqui dá pra ver melhor o degradê do, do, do amarelo. Demais, demais. E a vantagem também desse anovelamento artesanal é que vocês sabem que trabalhar com esses quatro cabos, às vezes acontece, eu já peguei em novelos industriais, que um desse cabinho aqui fica mais puxado que os outros e ele começa a ficar assim, ó, ele não fica uniforme, sabe? Então, normalmente em fios artesanais assim o fio acaba ficando mais uh, uniforme, né? Gente, eu tô chocada com esse brilho aqui. Olha isso. Agora, o que, que nós temos? A difícil tarefa de escolher qual cor que vai ser esse chale que eu vou fazer pra vocês. Quem vai me dizer isso? Vocês, obviamente. Eu quero que vocês deixem aqui no comentário desse vídeo qual cor que vocês querem que eu faça esse chale. Beleza? Se vocês querem o rosa com brilho, se vocês querem o roxo com o amarelo, beleza? Preciso do comentário de vocês aqui, ó, aqui dá pra ver melhor o brilho, ó. Pra eu com, ó, já começar, já tenho uma, uns desenhos do, do ponto que eu quero, mas aí eu já começo a visualizar ele na cor. Eu acho que fica bacana também visualizar uh, na cor antes de escolher os próximos pontos e ver como é que vai ficar. Certo, gente? Então, é o seguinte, ó, eu vou deixar na descrição do vídeo o perfil da Cláudia, tá? Igual tá aqui, ó, peraí, ó, no Instagram e no Facebook, novelando, mas eu vou deixar o link na descrição do vídeo, beleza? E o atendimento dela é via WhatsApp. Então, dentro desses dois perfis, vocês acessam o número do WhatsApp e ela vai enviar pra vocês... A cartela de cores, as opções Vai passar pra vocês como funciona Quais são os valores O que, que vocês podem escolher, certo? Como é que são as escolhas das medidas Mas é tudo bem personalizado, tá? Gente, vocês vão pirar com as cores Pirar com as cores Porque é cor pra caramba Certo? Então, já tô pensando no que, que eu vou fazer aqui E preciso Esse aqui pra quem quiser saber, ó esse aqui eu olhei a 129, né? Esse aqui é a 123, ó. L, é, que tem o brilho. Então assim, ó, já sigam o perfil dela. Já se organizem aí. Quem quiser fazer um chale junto comigo, eu vou usar um novelo de 1.200 metros. Então quem quiser deixar preparado já um novelo de 1.200 metros aí, enquanto eu tô produzindo a receita, quando eu lançar o vídeo já vai ter novelinho pra poder fazer. O que vocês acham? E vamos tecer esse chale juntas? Então deixa aqui nos comentários qual das duas cores vocês preferem para eu fazer um chale exclusivo para o pessoal aqui do canal, certo gente? Então deixa os comentários aqui. Se vocês tiverem alguma outra sugestão também de projeto pode deixar anotado e entre em contato comigo sempre que precisarem, beleza? Ah, eu tô louca para saber o que, que vocês vão escolher. Um beijão e até a próxima.